Fala galera tudo bem com vocês Miguel Alves aqui bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital nessa aula de hoje nesse conteúdo eu venho te falar hoje da sequência ao conteúdo né de ferramenta gratuita do Google tá e nesse conteúdo de hoje eu vim falar com vocês sobre o Google Meet é o Meet também que a gente chama né então para você também utilizar para você aprimorar os seus projetos online beleza? galera, se você já gostou do assunto aqui, dessa ideia, já peço que você já desse aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, deixa seu like, o seu comentário que é muito importante e não esquece de poder ativar o sininho para ser notificado sempre que eu entregar um conteúdo aqui para você no canal e o youtube faz o trabalho dele de poder te entregar esse vídeo, beleza? então sem muita enrolação, chega embora para o nosso conteúdo, bora! Então aqui é bem simples o processo, tá? O que, que você vai fazer? Você vai clicar aqui no Google aqui, você vai vir na aba aqui, ó, clicar Google Meet, certo? Você vai clicar, você vai rolar aqui embaixo, ó, vai aparecer para você aqui, essa opção aqui, ó, tá? Meet Google, clica, certo? E aqui é bem simples, aqui já vai aparecer para você que o vídeo chamadas premium, tá? Agora gratuitamente para todos, tá? Aqui você vai clicar em uma nova reunião, clica. Certo? E aqui vai te aparecer três opções. Criar uma reunião para depois. Iniciar uma reunião instantânea. Programar no Google Agenda. Então, você vai clicar aqui, ó tá? Iniciar uma reunião instantânea. Clica. Já está entrando, tá? De forma totalmente automática e gratuita. Beleza? Então, aqui, ó. Você pode até, já de cara, de cara, você já consegue já compartilhar o link, né? Com alguém, ó. Você vai clicar aqui. Você pode pegar esse aqui, ó. Pronto, já foi copiado. Tá, para esse link você pode mandar para as pessoas que você quer é trazer, né, para essa reunião online, tá? Para você também trabalhar com seus clientes, para você trabalhar é, com outras empresas também, você pode utilizar tá, essa ferramenta totalmente gratuita, ok? Ok, ó, tem que adicionar outras pessoas. Tem que você pode adicionar outras pessoas, né, caso que você queira, ok, trabalhar com essa ferramenta. Beleza? Caso que você queira fechar você pode fechar aqui tá então logo mais aqui tá você vai encontrar cinco botões beleza aqui é o de isso aqui é o de microfone tá isso aqui é o da câmera tá nossa câmera não vai ativar porque exatamente eu tô gravando esse vídeo aqui né para você então não vai aparecer quem okay? mais quando você abrir normalmente você vai clicar aqui tá você vai só liberar tá essa função da câmera que ele já vai automaticamente já vai reconhecer já vai abrir tá você já vai ver você né é a pessoa que não quer que que você veja ela ou você também queira te ocultar, você vai ficar nesse, nesse formato. Beleza? Mas a pessoa vai estar te vendo, você vai tipo, também ver, ver a pessoa, tá? Se você quiser liberar né, as funções das câmeras, né? Eu, tô, eu recomendo que você utilize sim, porque isso torna é uma coisa mais real, mais sabia, mais verdadeira. Então eu não gosto de poder utilizar com meus clientes, tá? Com a câmera fechada, chegar aqui, um cliente e a câmera tá fechada. Isso para mim é muito chato, eu não eu não gosto de poder atuar né, em meus projetos online assim tá mas eu super recomendo que você ligue a tua câmera isso te passa mais confiança tá a tua é, é passa mais credibilidade certo o teu cliente se ele quiser permanecer com a câmera fechada tá tudo certo mas você como profissional eu super recomendo que você ative a tua câmera tá deixa a câmera ligada aparecendo porque isso mais passa mais uma confiança mais um é mais um profissionalismo tá na tua área aqui que você está tudo beleza então aqui temos aqui essa opção aqui caso que você queira aqui apresentar é, um algo tá? você pode clicar aqui ó tá você pode é, pode compartilhar ok um algo que você queira mostrar okay? você pode aqui ó a tela inteira você pode abrir a tela a, a tela toda se você quiser abrir uma janela se você consegue abrir o dia também se consegue abrir tá que é uma telinha aqui em cima no canto ok você consegue aqui ter esse controle total tá você comanda DM tá então você consegue comandar toda a, a parada inteira consegue controlar tranquilo então e aqui ó desses três pontinhos aqui tem mais outras opções tá você consegue fazer que trabalhar é, o layout, você consegue deixar a tela a tela cheia, tá? Caso que você queira, você pode ativar as legendas, né, ficar falando que tá aparecendo os nomes aqui também, tá? Você pode consegue também fazer isso aqui, OK? E aqui você consegue aqui também trabalhar outras coisas, tá? Que só se for em caso mesmo extremo, né? Mas não é necessariamente você tá mexendo, tá? E você quer encerrar, pô, eu quero encerrar, você vai clicar aqui ó nesse botãozinho aqui ó, sair da chamada. Tá? Clica aqui que vai estar tá já finalizando beleza e aqui ó temos aqui também que mostra todos tá? se se for você e a pessoa ou mais cinco mais quatro pessoas aqui você consegue ver aqui né nesse ícone tá ó ok então aqui no caso aqui só eu então é, esse aqui digamos que aqui tem cinco pessoas E irá aparecer aqui ó cinco pessoas por exemplo tá tudo aqui nesse ícone beleza então você pode é, você pode é, você pode até querer é, adicionar alguém você consegue também adicionar por aqui ó Certo, por essa funçãozinha aqui você consegue adicionar? Certo, aqui eu vou, vou fazer de novo. Ó, eu vou fazer de novo. Olha só, você consegue adicionar aqui mais alguém? Caso você queira, aqui ó, eu quero poder colocar mais, mais uma pessoa para poder acompanhar minha live. Você vai clicar aqui ó, adicionar pessoas aí. Tá? Aqui você vai encontrar a pessoa que você quer, ok? Adicionar, beleza. Você clicando aqui por exemplo, clica tá e enviar um e-mail. Tá, a pessoa vai receber esse e-mail. Ok, e vai entrar automaticamente tá? através desse link que foi enviado ao um e-mail. Tá, e ela vai poder participar da reunião junto com você, certo? Fechar aqui, certo? E aqui temos aqui ó, opção aqui ó, né? É de chat né? Com todos, então aqui é onde as pessoas vai estar mandando aqui mensagem. Você também vai poder responder também. Olá, ó, tudo bom? Pronto, tá? Você pode você pode conversar com as pessoas. Beleza? As pessoas também vão falar contigo também aqui, ok? É, você tem um comando aqui em cima, tá? Um comandinho aqui, ó. Permitir que todos os participantes enviem mensagens. Você pode clicar que você pode clicar, você pode é, deixar isso aqui nesse mesmo padrão, tá? Por exemplo, para que todos também possam também mandar mensagens, tá? Isso aqui é um padrãozão. Beleza? Clica aqui, ó, fechado. Ok? E temos aqui, ó, outro ícone que é o das atividades. Clica aqui. Tá, aqui é eu, eu, eu, outra parte. Tá, que caso que você queira trabalhar, ok. Se for uma, alguma cash que você queira fazer aqui, tá, que já a versão premium, certo? Gravação, você queira fazer também, falar temática. Então, são pontos que eu, eu, eu não utilizo, tá, em meus negócios. Beleza, eu só consigo mesmo, só consigo mesmo usar o que é realmente funciona, né? O que é simples e que realmente eu vou utilizar, tá? Não, não tem cabimento de eu, né, usar outras funções porque eu só vou utilizar as que realmente eu preciso. Certo? Então é aqui é uma, uma uma ferramenta também super intuitiva, gratuita. Você não paga para utilizar, ok? Galera, deixa bem claro, ok? Que tá roxinho desse formato aqui, tá? Não tá aparecendo, não tá me mostrando aqui porque eu tô usando aqui a câmera tá do meu notebook, beleza? Então se você vai utilizar, pode ficar tranquilo que não vai aparecer, tá? Porque tô aqui, tô só apenas gravando, essa aula. então eu tô usando a câmera, né? Para gravar esse conteúdo. Beleza, então com você não, não, não vai aparecer, tá? Vai já vai aparecer a sua imagem, já vai, já vai mostrar a você. Então, esses ícones aqui são os, os essenciais que tu precisa, ok, para trabalhar, para passar a utilizar de forma totalmente gratuita. O MIT tá de forma aqui profissional. Beleza, pessoal. Eu lembrando, você que está utilizando agora a ferramenta, tá? Você usou já bastante, tudo mais você concluiu. Né? o seu processo de entrega do teu serviço, tá do teu produto, do seu projeto, seja qual for, o seu modelo de negócio com o teu cliente possível potencial e cliente, então você vai, poxa, eu quero encerrar. Então o que que você faz? Você vai vir aqui, ó, nesse ícone aqui, tá? Nesse ícone aqui vermelho, tá? Que é sair da chamada. Você vai clicar aqui, ó, clica. E beleza, tá? Então já foi encerrado já tá a tua reunião com o teu possível cliente. Caso que você queira também voltar para a sala, você consegue também, né? Voltar para a sala, OK? Ou voltar para a tela inicial, por exemplo. Tá? Vamos clicar aqui na, na, voltar na tela inicial. certo E pronto, tá? Finalizado, então foi feito com sucesso. E é, é isso aqui que eu quero te passar, beleza? Galera, se você já, já gostou da ideia aqui desse vídeo aqui, cara, deixa aqui embaixo comentário, vai ser muito importante Okay? o teu feedback, a gente melhorar mais ainda, tá? Nosso conceito aqui da entrega, né? das ferramentas aqui online, é totalmente de graça né? na internet. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.